Olá! Seja bem-vindo ao Centro de Inovação e Competitividade da GS1 Portugal. O que pensa quando vê isto? Apenas simples códigos? Muitos julgam que são etiquetas de preço, mas na verdade são muito mais do que isso. Com o um código GS1 pode Partilhar a informação entre os parceiros de negócio Conhecer a origem e o percurso dos produtos Ou até assegurar que os produtos não são falsificados e tudo isto em diferentes setores, retalho, saúde, financeiro, tabaco, entre outros. Surpreendido? E se lhe dissermos que estes são apenas alguns dos benefícios do sistema GS1? Um sistema único, inequívoco e global, que permite às empresas desenvolverem os seus negócios de forma eficiente, sustentável e segura. assegurando a satisfação dos consumidores finais. Como... O sistema de estándares GS1 permite identificar, capturar, partilhar e usar informação, criando uma linguagem comum, do produtor ao consumidor, que garante a eficiência dos negócios em todo o mundo. É por isso que é conhecida como a linguagem global dos negócios. E quem gera este sistema? A GS1 uma organização mundial que atua em mais de 25 setores de atividade, numa rede de 114 organizações-membro e cerca de 2 milhões de empresas, em mais de 150 países. E em Portugal... Somos a GS1 Portugal Código, uma associação neutra sem fins lucrativos, de direito privado e multissetorial, declarada entidade de utilidade pública, tendo sido responsáveis pela introdução do Código de Barras há mais de 35 anos no nosso país. Hoje, somos mais que códigos, somos compromisso, somos competitividade, sustentabilidade e transformação digital. E queremos ser o parceiro de confiança das empresas portuguesas. Quase 9 mil empresas já utilizam o sistema GS1 para transformar a forma como trabalhamos e vivemos. Queres saber como? Foi por isso que construímos este centro. Um centro que o convida a conhecer a viagem dos produtos, da origem, até chegar a si. Descubra como ajudamos a melhorar o dia-a-dia -dia dos negócios e das pessoas. Boa visita!